Fala, pessoas, tudo bem? A dica de hoje é sobre inglês. Semana passada eu tive a oportunidade de conversar com o CEO de uma empresa que não era falante do português. E ele pediu para que a reunião fosse ou em inglês ou em espanhol. É, eu ainda não me sinto seguro para me comunicar em outra língua. E talvez isso seja... Um um defeito que tem que ser corrigido rapidamente. Mas, mesmo assim, nós ficamos felizes porque nós fomos encontrados, nós fomos descobertos por uma empresa ou por um CEO de um outro país e nós tivemos a oportunidade de trocar experiências. A reunião fluiu, tinha um falante de português, e esperamos que o negócio seja fechado mas o mais importante é que o nosso inglês precisa ser melhorado para que a gente não perda, perca nenhuma dessas oportunidades então sendo assim estou trazendo aqui uma dica de aplicativo obviamente não encare isso aqui como primeiro conhecimento como principal ferramenta e sim como uma ferramenta de apoio. O Duolingo é um aplicativo do Android gratuito, acredito que também tenha para iOS, onde você utiliza um método de gamificação, onde existem várias etapas, onde cada etapa você conhece novas palavras, novas sentenças. E de acordo com o seu desempenho, em cada uma delas você vai ganhando estrelas, você vai ganhando cristais, que isso pode até parecer um pouco infantil, mas é uma forma de você se empolgar e fazer o máximo de lições possíveis. Vou mostrar aqui para vocês uma, uma atividade, lá das. bem lá na frente. Percebam que existem algumas que, é, existe um número maior, é porque eu completei os vários níveis. Em outras, eu completei um nível menor. Você tem a opção de, tanto utilizar essa chave, onde você vai gastar é, um cristal, que é uma espécie de moeda do jogo, como você pode ter uma explicação e depois começar os testes. O aplicativo, ele treina a sua escrita em inglês, a sua tradução do inglês para o português e ele também treina a sua fala. Então, você vai poder falar e o aplicativo vai identificar na sua voz se a pronúncia está correta. Tá? Bora ver se eu sei how many dollars and... Our in Gainer's Earn. Vamos ver a resposta correta. Sim. Algum deles ganham 50 dólares por hora. E assim você segue. Did she steal the car? Na, na ferramenta. Agora uma tradução de frase. né Então ele roubou o carro. correto e assim nós seguimos. Siga a quarta etapa nas redes sociais, comente esse vídeo, que eu acho que vai estar no YouTube e também vai estar no Instagram. E nós nos vemos nos próximos vídeos. Valeu!